Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo Eu e a Thaís veio aqui conhecer uma lenda nova, né, Thaís? Isso mesmo Na verdade, a história daqui pessoal é muito sinistra Morava uma família aqui, não vou dar, não vou falar a história, mas morava uma família aqui ó. Tem duas casas, um barracão Tá tudo, tudo abandonado. Olha quanto tempo faz que isso aqui tá abandonado, cara. Panteia. Aqui tinha um banheiro, né, Tiago? Aqui fora, pelo o jeito era um banheiro. O banheiro, era fora, tá Será que aqui tinha um? aqui era pia, ó. Aqui era uma coisinha. Ai, Tiago, que susto. Uma larga morta. Essa casa tá muito tempo abandonando. Olha que bobo né? O que, que é isso? Não é? Aham Ó, tem mais tá bom Cuidado E as maiores torradas não né? Não dá tempo de prego, hein? Deve ser um quarto Ela tá caindo tudo, né, Thiago? Ela tem bastante madeira no Agora, chão. Agora, onde será que aconteceu tudo? Aqui ou lá? Não sei. É só dois quartos, Ah, Dois quartos. Esse quarto é maior, né? Um casal. Os quartos eram o principal. Caramba, é cara. Era uma casa pequena, né, Thiago? Não era uma casa muito grande. É. Vou mostrar a mata que tem aqui fora. Olha, ela é rodeada por matos. Uma mata bem grande aqui. Vamos dar uma olhada ali na outra, Thiago? Vamos lá dar uma olhada na outra. Tem um barracão lá, pessoal. Que é a outra casa, ó. Fica bem. Do ladinho. Aqui tem uma área, ó. É Os dois. As é duas, ca duas casas com banheiro pra fora, né, Tiago? É, as duas casas com banheiro pra fora. Não era forrada tão bem, ó. Bem antiga essa casa. Aqui deveria ser sala sala e cozinha junto, né? É. cozinha uma porrada. Aqui outro quarto, ó. Um quarto. Primeiro quarto. Três quartos essa, né, Tiago? Aí só adiantar essa casa e já descobri tudo. Ó, três quartos. Vou Ó, e aqui fora, Tiago, ó. Tem um barracãozão lá, ó. É lá, tem um barracão, E ali tem outra, outra casinha ali, ó, acho que é de poço artesiana, alguma coisa ó, assim. Ó, o caixa d'água lá, como tá enferrujada. Aham. Uh -huh. Bem enferrujado. Vamos, Vamos lá para fora. fora. Ali? Galera, essa é a outra casinha ali, ó. Ó, carai velho! Você viu, Thaís? Você é louco, mano. Galera, cheguei a arrepiar agora, cara. Escutei um barulho saindo dali, ó. Cara, era uma coruja branca, velho. Você é louco. Vamos descer para pra gente ver se encontra ela. Cara, mas cheguei a arrepiar, velho. Foi muito louco, velho. Ainda mais sabendo a história dessa casa aqui, velho. Caraca, olha lá meu, ela tá ali, galera ela tá ali, deixa eu ver se eu consigo chegar um, um pouco perto pra mostrar pra vocês ela ali. Ela voou, cara É, galera, ela voou Ela tava ali, ó Ela já viu que eu tava chegando perto aqui Ela vazou a mata aqui, ó descer aqui um pouco pra dar uma olhada Cara, mas cheguei a arrepiar, velho Você é louco Até isso é eu correndo pra lá ela não quis nem ficar pra ver, ela vazou correndo. Olha lá, galera, ela ali, ó. Vamos ver se eu consigo focar lá. Olha, ela ali, ó. Olha o tamanho, Olha lá, o passarinho batendo nele. Nela, nele, não sei. Olha lá, ó. O passarinho chega lá perto, Mata, casa ali, as árvores aqui, ó, sinistra. Galera, mais uma lenda encontrada, top pra caramba, essa lenda aqui é sinistra, se for a história real que me passaram é sinistra, a gente vai vir pra poder investigar, pra saber se é real mesmo, e agora a gente vai voltar de noite aqui vai sair no canal Thiago Furacão, fica ligado lá se você não for inscrito lá no canal, o link está na descrição que a gente vai em lugares abandonados, lugares assombrados, de madrugada para ver se a gente encontra o sobrenatural, se encontra fantasma, entidades... Sai do me mentira E no canal Thiago Furacão a gente posta sobre o natu o, tudo o que acontece no sobrenatural com a gente, que a gente vai nesses lugares. Ver entidade, manifestação é poster essas coisas, e a gente coloca lá no canal. E esse aqui é um canalzinho de vlog: é a gente indo para as aventuras, conhecendo lendas. Cara, isso, ó. isso é louco! Uma caixa d'água ali, ó, barracão lá, um monte de telha aqui, cara. Isso aí, galera. O negócio aqui é sinistro. Thaís! Não sei se ela já foi lá pro carro. Vamos uma olhada nessa casinha aqui. Tô até imaginando a gente vir de noite aqui, cara. E aquela coruja ali. Isso é louco. A casinha ali não vai dar pra entrar não, galera. Thaís Saiu correndo? Saiu correndo? Rapaz Thaís, ela é mó grandona Eu acho que deu pra filmar um pouco aqui Ela é mó grandona, branca Você é doido, cara E agora pra eu passar aqui? Milho, milho, milho. Tá isso. Vem cá. Como que foi? Você ah, saiu correndo por quê? É um susto, velho. Não vi o que, que era. Mas você viu? Você não chegou a ver? Não, só viu o barulho lá. Você viu que saiu raspando o forro? Aham. Uhum. cara saiu é uma coruja, velho. Maior que sua cabeça de lá Meu branca. Meu Deus do céu. Aí ela correu lá pra, pra floresta na árvore lá. Aí tinha uns passarinhos que começou a bater nela, cara. Ela ficou assustada. Ela era do tamanho de uma galinha. Olha o barracãozinho, hein, galera? Thaís, tá de noite aqui vai ser tenso, hein? Pessoal, esse barracão aqui, pelo jeito, ó, eles estavam construindo ele E Porque nem tem o contrapiso, né, Thaís? Então acho que eles estavam construindo, aí tudo aconteceu Ficou assim, pararam. Caramba, hein, Thaís? Aquela casinha ali eu tentei entrar lá, Thaís, não dá pra entrar. Dá. Da caixa d'água. Você viu lá? Uhum. Mais uma lenda, hein, Thaís? Agora a gente tem que ver se é real mesmo, né? Sim. Porque a casa é sinistra, o lugar é sinistro. Deve ter trazido pelo menos o K2, né? Então. O, o local aqui é sinistro, hein, Thaís? Muito. Galera, olha lá a casinha olha lá. No meio do milho, velho. Floresta, tudo aí, ó. Isso aí. Agora, ir lá deixar a Thaís no serviço. Mais uma lenda. É isso aí, galera. Vamos lá. Acabei de deixar a Thaís lá no serviço dela, lá na loja. Já passei a pegar o Cauêzinho. E aí, Cauê? Agora pra casa... Agora eu vou editar esse vídeo aqui pra ver se eu já solto ele pra vocês Casa sinistra, cara, tô louco pra voltar lá de noite, tô doido, doido. É muito sinistro Vou contar a história dessa casa no... no vídeo lá que a gente foi de noite Então fica ligado porque é uma história sinistra demais e macabra Se for real mesmo, você é louco, velho. É macabro demais Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado de mais um, um vídeo aí mais, mais uma aventura, a gente não atrás de uma lenda. E fica ligado nos próximos vídeos. Tamo junto. É nóis. Falou e fui!